Em uma igreja crente, há uma conspiração. Até a próxima, Magnoli. Se quiser me ajudar a queimar aquele desgraçado, eu te livro do próximo dízimo. Filho dos céus, não tem preço. E do filho de Satanás fica lá em cima fazendo uma cumba e acabando com a nossa fé Eu na processo esta noite. Ai ai ai, meu Deus, quem morreu de morte matado na cruz, nosso Deus. Estes clientes estão fudendo a minha paciência. Uma culpa braba! Desgraçados! Exu nos ajude! E queima é ele, Jesus! Vou matar cada Eu um vou... de vocês. Vou... Aleluia, irmão. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Show, Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Show, Satanás. Deus lhe perdoe. Vai se fuder sair daqui dessa desgraça. Sozinho foi pro inferno. Filhos da puta, não me importa não entro nos ônibus, fins de classe daqui. Eu vou sozinho pro rio nessa desgraça. O zumbi foi abandonado pelos seus pais, pois eles descobriram que ele virou um servo do mal. O Espírito Santo. Ah. Aqui o já está em frente, mas ninguém ouve um o aqui. Aqui só entra, roupa negro Some daqui! Espere! Eu sou o Fluminense! Nasci na Baixada! Deixa eu entrar aí nessa desgraça! Vou comer tuas tripas e depois dar pros ratos lá de casa, seu playboy! Na voz estou sem gramas, se você deixar eu entrar, eu não vou soltar o capetinha da minha garrafa que ganhei com 100 góticos no cemitério na baixada, que tem crentes nesse ônibus, eu ouvi pancadão! Tu encontrou? Senta o neste sofá e não fala mais comigo, eu sou o motor, porra! É porque nós crentes não ouvimos as músicas da corja católica deste mundo amaldiçoado destruindo, você não me ouviu cantar isso, o restante da letra tinha um de louvor, de meu jovem, então eu coloquei a música pra você vir atrás de nós, vamos tirar você daqui! Olha, não é aquele bruxo lá do bairro, Foi é Fala baixo, Rogerilda! Não gosto de fariseus e gosto de você, seu diabrinho! Você veio, é hein? Fim dele, não é você, hein? Agradeço a Jesus, pois, por mim, você já tava com meu biju no seu rabo. I'm Seu Jesus, eu me converto ao Reino dos Céus, mas não me deixe cair no mar, eu não sei nadar, eu não gosto de água. Oh, dedinho, aquele teu amigo de o defunto, meu irmão, deixa o cara aqui. Você ajuda ele só porque ele é do Rio, meu irmão, o cara é do capeta, cruz criado. Enquanto isso, Deus fez o um motorista errar o caminho. <risos> Assustei ele, conto pra ele no Rio, <risos> acha que nós é ser crente? Osorto! Santa Helena me é vivo na terra, não é hora de ir para as profundezas, tenho certeza disto. É, somos que gente não ama, é que somos funkeiros. Seu filho da puta quebrou vida a vida da minha janela, eu vou te pegar. Sorte sua que eu tenho com pressa. Aê, Sabratinho, tamo longe, tamo indo pra Brasília. A do capeta, só pode! Eixo, o que é que vamos pra lá? Não estou entendendo o seu propósito, sou mais de 60 km a pé, não vou pedir carona né, nessa desgraça. É bom, esse lugar é longe demais, eu espero ser cobiçado no final com uma cachaça de macumba e um frango com farofa. Oh, não, não, não, negativo, não posso mentir, esse rapaz esquizofrênico. Vá para aquele lugar de onde eu vim, é caminhar para o próprio funeral. Olá, meu jovem! Meu nome é teu Câncer no é macaco. Hein? quem é você, velho? Tire tuas mãos de mim! Por minha especialidade é o câncer, mas agora eu estou especialidade do câncer! Vivi 10 anos naquela direção, pra onde vai? Não vou até lá, senão vai urinar pela testa! Nem conheço, maluco! Não falo com estranhos! Zumbi pagou promessa pra chuva, andando a noite toda, comeria até um boi de tanta fome! Peraí, isso aí é obra de Juca Vera, um boi. Olha só quem vem. Olha só pessoal, é nosso filhote de cura excreta e fazendo trabalho sujo. <risos> Nem o cabelo quer se trazer, no que desengana! Olha <risos> ele fez um autorretrato, esse é um artista! <risos> Pega ele, mão do destino! Não vai bancando um assassino assim, não, rapaz. Acha que pode matar. Já passou de que não. Se não, manda você é lá pra diretoria na né? ensina. são seu gênio nas trevas mágicas. Os caras só estavam brincando. Seja um pouco mais doidão, mano. Zumbi. Tá entendendo? Continuaria minha caminhada e não vou ser amigo desses fanqueiros. Até a próxima cidade, meu esgotou-se neste mundo, siga as pistas que eu vou deixando pra trás. A propósito, não foi eu quem deixei aquela carne na estrada. Goiânia, a 20 km. Siga as pistas! Esse cachorro deve estar vindo daquela cidade. Que é desgraça! O zumbi finalmente encontrou um lugar no banco da praça da cidade para passar a noite após a sua chegada, mas o alguém nas ruas. Olha mamãe, aquele moço botou o negócio dele pra fora e tá mijando, acho que não pode né? <risos> Meu filho, não vê que o chapéu dele não toma tá o dele, é um coitado, não tem dinheiro pra comprar o um chapéu maior, é isso. Que dor de cabeça do demônio, parece que me gio um junto com uma cachaça. Que negócio é esse aqui? Eu vou matar o filho da desgraça que fez isso comigo! Foi aquele velho Shampozi! Estou mesmo aprendendo a lição! É muita humilhação ter uma desgraça de um piru na testa para um ser maligno como eu! Não merece ser um filho do demônio assim que achar uma faca acontecer desgraça. Isso deve ter uma resposta pra isso. Aí, maluco, tu pode me dizer, na né, boa, onde fica o hospital cirúrgico mais próximo? Claro, mas só depois que essa cobra aí debaixo da sua porta comer a minha área aqui na minha testa, bonitão. Eu realmente precisava de um pamanhó e uma coxinha de chumas, caralho na testa, você descobriu esse viado? Será que desmaia da estrada é um sonho? Ops, risco biológico. Como? Chernobyl do Brasil, bem-vindo. Será que aquele doutor era Deus? Aqui está a sua batida radiante, cresce do morro, rapaz. Obrigado. Eu queria ter quatro olhos como você. Prefeitura de Goiânia. Mas não é possível, acabei de cortar e continua crescendo, isso não é de Deus. Hospital do Césio, só aberrações em caso perdido, por favor não insista. Não viva, não entre, não se flagele, pode se matar se quiser, mas bem longe daqui. Só pode ser este daí. Pode ser uma pizza de chuva para encontrar minhas respostas. Preciso me livrar dessa maldição que Deus e chazade doutor colocou em mim. Depois de curar quero ir pro Rio. Pois azul, o melhor sorvete de Goiânia. Doença de saúde. Porque você está vivo Famosa farmácia de de Do que são esses pintos na minha testa? Pelo amor de Lúcifer, tire-os de mim! Eu conto, eles crescem! Eu acho que esse caso é raro! Já vi isso antes! A propósito, não são pintos, são hidras, mas os do César 137, cujo diagnóstico é de notismo! Difícil encarar essas picas aqui, meu irmão! São todas suas! Sente algum prazer com elas aqui! Por que tirar? Dá pra um louco! Vou arrancar a sua cabeça, só assim um o núcleo, só assim as idas vão sumir. se me matar? Sou seu pai imortal. Descobri que isso foi obra de Deus, daí fiz isso para me te salvar e levar para as profundezas comigo. Bem, Deus vai me desculpar, mas não vou mais me meter nos problemas deles com o diabo. Cadê minha voz? A proposta desculpe, mas você só tem dois dias de vida. Se a alma fosse minha, você viveria. Lá se vão meus dias de vida.